Olá, sou Irene. Falar um pouco do, da professora de yoga e o porquê que eu faço yoga, yoga com a Daniela. Né? Bem, eu estava ginás, num ginásio, aí, pois estava sempre buscando a, uma professora de yoga, e justo nesse ginásio tive a oportunidade de conhecer a Daniela. Ao começar classes de yoga, eu percebi que Daniela tinha uma forma especial de fazer as classes. E o motivo que eu busquei a, a fazer as classes de yoga foi é o meu problema de insônia E a partir daí, eu descobri que realmente era o que eu necessitava porque é um, uma forma de exercitar, de ter uma paz, no caso, interior, de dar uma paz interior, pelo menos é o que transmite Daniela. Ela também tem uma forma muito especial de dar suas classes, muito paciente, atenciosa, não se preocupa muito com o tempo e sim com seus alunos e, por isso, eu sigo com Daniela há quase dois anos. Estou muito contente e também eh, o problema que eu tinha de insônio me ajudou muito da forma que Daniela eh, dá as classes e por isso eu sigo com essas classes. Eu só tenho que agradecer a Daniela por essa forma tão especial de dar essas classes a, ao seu grupo de alunos.